Fala galera, beleza? Galera, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem, eu vou falar bem embaixo aqui que eu tô no, no quarto aqui E a Thais tá lá no fundo lá, tá fazendo ligação, tá com o fone de ouvido fazendo ligação lá pros clientes dela lá Que ela tá trabalhando em casa com essa quarentena, né? Então, é, eu vou tentar fazer uma trollagem com ela, com ela e com o Cauê ao mesmo tempo eu Falei pra ela que o, o ar-condicionado essa noite fez um barulhão, fez um barulho estranho Aí eu vou falar pra ela que eu vou subir em cima do telhado pra ver se, se tem alguma coisa lá que fez barulho, né? E eu vou levar um balde com água sem ela ver. E vou esconder lá em cima. Aí eu vou posicionar a câmera em algum lugar que ela não veja. E... Vou pegar e vou chamar ela e o Cauê. Vou falar assim, ó, oh, vem ver aqui, tinha um bicho aqui, alguma coisa assim. Pra ir os dois ao mesmo tempo. Enquanto eles for lá, eu vou jogar essa água neles aí. Vou tentar pegar eles nessa trollagem aí. Porque eles estão me trollando muito aí. Como vocês viram aí nos últimos vídeos, eles estão me trollando. É, despintaram minha unha dormindo aí. Então, hoje é dia de eu pegar eles nessa trollagem aí. Beleza? Vamos ver se dá certo isso daí. E eu acho que vai dar certo sim. Então, primeiro de tudo, se inscreve no canal aí. dessa a tela um pouquinho. Não inscreva-se ali. Aperta o botãozinho vermelho ali. Já deixa o like aí pra gente aí. Beleza? Comenta aí embaixo aqui o que você achou da pegadinha, se você tem alguma ideia de trollagem aí pra mim fazer com eles. Como tá em quarentena, não tem como sair de casa, né? Então a gente tem que fazer trollagem com, com a Thaís Cauê mesmo. Beleza? Então deixa um comentário aí pra gente aí. E compartilha esse vídeo aí se você gostou, beleza? Então vamos para. Galera, já peguei o balde, a minha compra dele, ó. Peguei o balde. Vou encher de água. E eu vou colocar também. Colocar farinha, eles me plantaram com farinha também, então eu vou eu pôr a farinha. Eu vou encher o balde ali, ó, na torneira, e vou tentar subir por ali, ó, nessa voltinha aqui em cima da casa. E vou lá no fundo, lá ela tá lá no fundo, lá que fica o ar. Então vou tentar encher o balde aqui. Se ela vir, eu tranquei a porta lá e a janela, ela tá lá no fundo. Vamos ali encher. O Cauê está assistindo desenho lá no quarto. Vamos ver se nós pegamos ela. Eu vou encher bem. Vou ba colocar bastante água mesmo Que... Vou jogar nos dois, gente, mexer colocar farinha em assim, cima, assim ó, ficar branquinho, eles, eles estão enterrados. tem uma deles mexer comigo, eles quis entrar lá, agora eles vão aguentar, hein? agora eles vão aguentar. O áudio deve estar tá baixinho, pessoal, porque eu tô falando baixo, senão ela acaba escutando também. Ela tá ela tá ligando lá, mas aí que ela tira o paninho do ouvido lá e acaba ouvindo, e eu peguei o balde escondido também, ela nem viu. Olá galera, agora eu vou pegar a gente de farinha. O molde. Cheio de água. farinha agora. Está bom, né, galera? Esconder a farinha aqui. Eu vou subir lá agora. Não vai dar para me gravar. Porque eu vou subir com o balde. Mas eu vou subir por ali, ó. Onde eu mostrei para vocês ali, ó. Ali no telhado. Beleza? Eu vou tentar subir, né? Vou tentar. Eu vou tentar ver se dá para me colocar para gravar aqui. Vamos ver um carro aqui vamos ver se dá pra é, ó, dá pra... pra aparecer eu subindo ali beleza vamos ver se eu vou conseguir Galera, seguinte, já subi o balde lá, vou subir, filmar pra vocês como que tá lá, a farinha ficou umas pelotas, não ficou por cima, mas vou jogar daquele jeito mesmo, e eu não vou falar nem em cima, porque senão dá pra ela escutar de lá, eu subi bem devagarzinho pra ela não escutar que eu tava subindo lá em cima, porque eu não falei pra ela que vou subir lá ainda, aí depois eu vou posicionar a câmera lá na parede lá, tem tipo uma flor assim na parede, assim ó, vou tentar esconder ele assim ela vir, beleza? Vamos subir lá, então. Sem o balde é facinho de subir. O problema é que essas telhas que fazem... Elas ficar estralando. Agora eu não vou falar mais, hein, pessoal. Eu vou virar a câmera aqui. Galera, é o seguinte. O balde ali... Ela tá ali. Vou falar que vou mexer no ar aqui. Galera, é o seguinte, já desci Vocês viram lá, não sei se deu pra ver Por causa do sol, não sei se deu pra ver Ela na cadeira, lá mexendo a perna Ela tá ali pertinho Agora eu vou falar pra ela que eu vou mexer no ar Depois eu vou chamar ela e o Cauê vou falar que tem um bicho ali Vou mostrar pra eles e Na hora que eles põem a cara assim, de lá de cima pra me mostrar Ah, eles vão ver o bicho que vai ser E é o seguinte Eu não vou gravar agora Porque eu vou tentar colocar a câmera lá então, não sei se deu para ver, tem uma planta lá, vou ver se dá para colocar lá, vou ver algum lugar que dá para colocar sem ela ver, beleza? É... Aí assim que eu colocar a câmera, eu já vou pôr para gravar e já, já vai acontecer, beleza? Então, vamos embora. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, beleza, galera? E compartilha esse vídeo aí, tá dando mó trampa, subindo estreada, está quente para caramba esse solzão aí, beleza? Valeu! Tem um negócio aqui dentro, mano Que negócio? Não dá pra ver? Aí você é um bicho aí, você vai ver Não é aqueles gatos lá? que tá Sobe aqui de noite Nossa, meu, o um bicho. Tá morto? Tá, pega o Cauê pra você ver. Ah, eu não quero ver bicho, não. Pega o Cauê. Cauê, vem de ver o bicho. Nossa, parece uma cobra. Creta. O pai falou que tem um bicho em cima da casa. Deixa, mas vai dar tua ver aqui debaixo? Pô, vou levanta ele aqui com a mão, Caio. Cauê, olha o bicho. Olha. É. Vocês, né, vocês, Tiago, não, vocês não filho, gostam filho, de escalar o susto? Toma! Vai! Vocês dois não é os bichão? Tiago, tira essa água! Isso aqui? Ficou de vaca! Que louco! <risos> Ai, Tiago, sacanagem, velho! Oxi, estou escorregando! Ai, Segura aqui! Filho. Segura aqui! Olha ali! Olha ali! Olha a câmera escondida! Ah! <risos> Aqui, ah, tá caminhando. Lá. Caminhando, pega aqui, Cauê! Cauê, pega aqui! Olha aqui, molhou tudo Mas. nós! Vocês não é uns um bichão é. Tá pra trolar? Você vai ver, o seu tá guardado. Ainda vai aprontar outro com você. Dá uma olhadinha lá na câmera, lá, Cauê. Mostra a câmera pra ele, Você vai aprontar outro com o seu pai, Cauê? É. É. Ah, ah, eu vou descer. Aqui, com farinha é. trem. trem. Eu vou lá trocar. É galera. Foi da hora, não foi? Esse caminho certinho, né? A lameira que ficou aqui, ó, não sei se dá pra ver no vídeo. Cheio de farinha a cara deles. Eles gostam de trollar eu não gosto? Aí, ó. com a mesma moeda, eu paguei. Água e farinha. Só que foi com força agora. Peguei os dois de uma vez. Beleza, galera? Ó, Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Beleza? E compartilhe esse vídeo aí. E comenta aí embaixo o que, que vocês acharam dessa trollagem aí. E se você tiver mais alguma ideia aí pra mim pegar eles... Comenta aqui embaixo aqui que eu vou estar tá fazendo as ideias aí, beleza? Valeu!